E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver as condições para um teste T sobre uma média. E, para isso, nós temos um exercício aqui. Suelen e seus amigos têm um grupo de um aplicativo de mensagens para manter a conversa em dia. Ela suspeita que, em média, eles enviam mais de 100 mensagens por dia. Suelen pega uma amostra aleatória de sete dias do histórico das conversas e registra a quantidade de mensagens que foram enviadas nesses dias. Os dados da amostra são fortemente inclinados para a direita, com uma média de 125 mensagens e um desvio padrão de 44 mensagens. Ela quer usar esses dados para realizar um teste T sobre a média. Quais condições são atendidas? Para realizar esse tipo de teste de significância, primeiramente nós temos que criar as nossas hipóteses. E a hipótese nula, que vamos chamar de mi, vai ser igual a 100 mensagens por dia. Eu não sei bem como a Suelen fez isso, mas ela suspeita que em média eles enviam mais de 100 mensagens por dia. Portanto, a hipótese nula é que esse mi é igual a 100. E é bem comum ter muitas mensagens em grupos, né? E a hipótese alternativa é a dúvida da Suelen. Isso porque ela suspeita que os seus amigos enviam mais de 100 mensagens por dia. Portanto, a hipótese alternativa é de que o mi é maior do que 100, ou seja, que os amigos da Suelen enviam mais de 100 mensagens por dia. E para a Suelen realizar esse teste, ela pega uma população, que são vários dias, e observa apenas 7 dias, que no caso é a amostra. Então, o n é igual a 7. E a partir disso, ela calcula algumas estatísticas da amostra. Ela calcula a média, que nada mais é do que tentar estimar a verdadeira média da população, ou seja, esse mi aqui é a média da população e ela também calcula o desvio padrão da amostra. E a partir disso, ela faz um teste de significância, que diz qual é a probabilidade de se obter essa média aqui da amostra ou algo mais extremo, assumindo que a hipótese nula seja verdadeira. E se essa probabilidade estiver abaixo de um limite pré-estabelecido, então a Suelen rejeita a hipótese nula e sugere a hipótese alternativa. Mas, para nos sentirmos mais confiantes com esse teste de significância e ficar mais tranquilo em calcular esse valor p, existem algumas condições que esse teste precisa atender. A primeira delas é que essa amostra precisa ser aleatória. E Nós já até estudamos isso em aulas passadas quando falamos de teste de significância. E nós utilizamos a média da população e a média da amostra. E será que essa condição é atendida? Veja bem, Swellen pega uma amostra aleatória de sete dias do histórico. Eu não sei como ela fez isso, mas eu vou confiar que essa amostra foi coletada de forma aleatória. Portanto, a condição aleatória é atendida. E a próxima condição é conhecida como independência isso quer dizer que os indivíduos da nossa amostra são independentes. E isso quer dizer que cada indivíduo da nossa amostra é aproximadamente independente. Por que aproximadamente? Porque nós só teríamos certeza que eles são independentes se a Sueli estivesse realizando uma substituição. E isso não está claro aqui. Então, uma maneira de descobrir se essa condição de independência é atendida, é com substituição. E tem uma outra maneira de saber se a amostra é mais ou menos independente. Basicamente, se o tamanho da amostra for menor ou igual a 10% da população, então, nós podemos dizer que essa amostra é aproximadamente independente. e Nesse caso, a Juliana pegou uma amostra de sete dias em um período de tempo que ela não relatou. Mas vamos dizer que esse grupo tenha um ano. Isso significa que a Juliana e seus amigos utilizaram o grupo por 365 dias. E, com toda a certeza, 7 é menor do que 10% de 365. Então, nesse caso, a condição de independência é atendida. Mas, claro, isso depende muito. Eu coloquei aqui que o grupo foi criado há um ano. E, por isso, dentro dessa situação, essa condição de independência é atendida. Ou seja, a condição de independência é atendida. E a última condição que tem que ser atendida é a condição normal. Ou seja, nós queremos nos sentir seguros de que essa amostra aqui ela é aproximadamente normal. Mas, aqui, nós vamos ver um pouco diferente do que já estamos acostumados com teste de significância. Existem algumas maneiras de ver se essa amostra é normal. Uma delas é descobrir se a população parental é normal. E nesse exercício não tem nada a respeito de uma distribuição normal para a quantidade de tempo gasta em um determinado dia. Portanto, essa condição aqui não dá para ter certeza, né? mas uma maneira de descobrir se essa amostra é quase normal é descobrir se ela é maior ou igual a 30. Mas, claramente, nós podemos ver que a nossa amostra é igual a 7 e, portanto, essa condição também não é atendida. E uma terceira maneira de descobrir se essa amostra aqui é normal é se a amostra for simétrica e sem outliers. Ou seja, sem valor atípico, valor aberrante, o que significa que a observação não apresenta um grande afastamento das demais da série. E será que, nesse caso, nós temos isso? Observe que os dados da amostra são fortemente inclinados para a direita, com uma média de 125 mensagens e um desvio padrão de 44 mensagens. Claramente, os dados da amostra são fortemente inclinados para a direita. Isso significa que eles não são simétricos. Portanto, nenhuma dessas subcondições são atendidas e, com isso, a condição normal também não é. E eu espero que você tenha entendido a importância dessas condições. Até a próxima aula, pessoal!